E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como montar um sistema de equações. E, para isso, nós temos um exercício aqui. O cachorro de Sandra pesa cinco vezes o peso do seu gato. Seu cachorro também é 20 kg mais pesado do que seu gato. Considere g o peso do gato e c o peso do cachorro. O que vamos fazer aqui é montar um sistema para resolvermos esse exercício. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente montar um sistema olhando este exercício. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar um sistema linear com duas incógnitas. Isso porque nós não sabemos o peso do gato e nem do cachorro de Sandra. Olhando o exercício, nós podemos ver que o peso do cachorro de Sandra é cinco vezes o peso do seu gato. E o peso do cachorro, nós chamamos pela letra C. Então, na primeira equação, nós temos que C é igual a 5 vezes o peso do gato. O peso do gato, nós chamamos de G. Então, C é igual a 5 vezes G. E para montar o resto do sistema, nós temos que olhar a outra parte do exercício. E olha o que temos aqui. Seu cachorro também é 20 kg mais pesado do que seu gato. Então, nós vamos ter que c é igual a g mais 20. Então, acabamos de montar um sistema com duas equações lineares. E, claro, eu não vou resolver isso nessa aula. Eu só quis ensinar para vocês como montar um sistema a partir de um exercício. E, se você estiver curioso, você pode tentar resolvê-lo. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, em uma questão, o mais difícil é montar esse sistema, mas, conforme você vai praticando, isso vai se tornando mais intuitivo. E aqui eu fiz algo que talvez te ajude na hora de montar esse sistema. Observe, eu sublinhei cada informação e coloquei com a mesma cor aqui no meu sistema. Está vendo? Isso ajuda bastante a montar o raciocínio. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!